Em terra de cego, quem tem um olho é rei. E aí, o rei é o Lula, né? Porque os petistas devem ser cegos. 32 obras com indícios de irregularidades graves, sendo 18 do PAC. Obras bilionárias superfaturadas. Incluindo, por exemplo, duas obras da Petrobras, que o Lula mandou continuar no passado, mesmo sabendo que tinham indícios graves de superfaturamento. Veja só. Obras bilionárias... Essa aqui do Paraná, 42% executado, valores bilionários, quase 2 bilhões, 2 bilhões, 2 bilhões e meio. Superfaturamento, sobrepreço. Essa aqui é de Pernambuco. Né? Ó, não chegou 21% só. Não chegaram nem a metade e já estão superfaturadas. Olha os valores. Passa de 3 bilhões. No caso dessa aqui do Paraná, superfaturamento em torno de 1,4 bilhão de reais. Né? De Pernambuco 1,3 bilhão de reais. O nosso dinheiro é jogado no lixo, joga no lixo no Enem, joga no lixo com obras superfaturadas, joga no lixo com corrupção. E o povo ainda aplaude esse governo. Na cabeça do Lula, as obras têm que continuar, custe o que custar. E se alguém está ganhando aí em cima, não importa. O dinheiro não é dele, né?